Olá, eu sou o William Silva Nós vamos estar pegando a música O que a Tua Glória fez comigo Da Fernanda Brum, ok? Introdução é, Si bemol Dó Lá menor Ré menor, ok? Vai ter aqui uma frase Que vai ser Fá, Mi Ré, Dó Ok? Em cima do si bemol Vai ficar assim aí no Dó vai ser Mi, Ré, Dó Lá menor vai ser de novo Fá, Mi Agora vem Dó, Lá E no Ré menor Ré, Mi, Fá Ok? Eu vou tocar aqui um pouco mais grave Para a gente sentir melhor, tá? Vamos lá, ó, bem devagar ó. É, Si bemol Agora vem o Dó Agora vem o Lá menor e o Ré menor de novo Se você quiser usar notas presas, dá para fazer também, tá? Vai ficar aqui, ó. Mais uma vez, devagar, com as notas presas. Aí vem a parte cantada Começa aqui, né? Si bemol Sol menor Agora vem Lá menor E Ré menor é, com nona, tá? Aí de novo Si bemol Sol menor tá? Lá menor Aí vai vir agora uma outra passagem, ok? Essa outra passagem vai ser Si bemol, Sol menor, Ré menor e Lá menor, tá bom? É, vai ficar aqui, ó. É si bemol. Aí agora vem o Sol menor. Tá vendo? Agora o Ré menor. e acaba no lá menor de novo e acaba aqui o dó né e o acorde da mão esquerda no menor beleza aí volta si bemol, sol menor, lá menor, é, ré menor com nona, tá? Duas vezes, né? Sol menor, lá menor, ré menor com nona, aí agora vem a outra parte, que é... Si bemol Aí agora vai vir um Dó com baixo em Si bemol, tá? Tá vendo? Então está aqui em Si bemol, né? Só um minuto que eu vou ver aqui É a letra da música, tá? Eu me rasgo Sol menor Por inteiro Lá menor Faço tudo mas vem novamente, Ré menor, tá? Aí repete duas vezes. Tudo bem? É, que aí fala aqui, né? Eu mergulho na minha ardente. Mas peço que tua presença aumente. Aí vem a outra parte. E se eu passar pelo fogo? Sol menor, né? Não temerei dó. Na tua fumaça de glória, Lá menor. Eu entrarei. Si bemol. Longe do Santo dos Santos. Se bemol. Não sei mais viver. E Dó. Aí vai fazer um crescendo. Aí agora vem. É, a terceira parte, então. Quem já pisou? Tá vendo? É o Santo dos Santos, aí vem agora é, Dó com Si bemol em outro lugar Lá menor, tá vendo? Ré menor aí agora de novo Si bemol Dó e aqui vai vir um Fá com quarto e depois o Fá tá? É, aí a parte do Glória. É a mesma coisa da introdução, tá? Tá vendo? De novo, si bemol, dó. Aí de novo, agora vem lá menor. aí